Cairo até é, a zona é cerca de 600 quilômetros e esse aqui é o ônibus é, de primeira classe aqui, que é o mais caro custou é, cerca de 40 reais barbado e ele sai ali do uma estação do centro e aí ele vai Cidade sim, agora umas 12 horas. Você pode comprar na internet o ou... bilhete, Mas é mais fácil pagar com cartão de crédito. E aqui as paisagens são bonitas. Montanha, eu reuni a e os coqueiros. Tem vários oás.